E aí galera, beleza? tá com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui no GTA Sra Andreas E masterizado, tão aclamado <risos> Seguinte galera, você tá jogando aí? Vou mostrar pra vocês a localização do carro mais rápido do jogo Segundo os especialistas de GTA, certo? Esse carro aqui é o mais rápido, ele bate todos na velocidade. Eu não acho ele o mais bonito, eu acho aquele Super GT mais bonito, que parece uma Ferrari F50. Mas esse aqui é o mais rápido, beleza? Bom, só lembrando que você pode encontrar esse carro rodando na rua lá na casa do chapéu, tá ligado? E essa localização que eu vou mostrar aqui não quer dizer que só aqui que aparece, então... Se alguém já, já sabe outro local, beleza, comenta aí embaixo, ó, eu achei ele em tal lugar. Eu achei ele parado em tal lugar, certo? E eu acho que mais pra frente aí, depois que você fazer as missões lá de, de entregar os carros, você consegue... Comprar ele, mas, pô, quem é que vai comprar? Ainda mais no GTA, né, que você um vacilinho que você dá, você perde o carro, né, mano? Nossa, eu ficava. Eu f... Peraí, peraí, deixa. eu... Oh. aí, cara. Desligar a rádio aqui. Eu tava jogando em off, agora gosto de escutar umas musiquinhas. tirar os carros aqui, que a minha garagem tá, tá lotada. Certo? Então. Ó, oh, é toda vez que eu entro num carro. Toca musiquinha. Então é esse carro aqui, galera. Olha, tá. Eu já dei uma. Customizada nele Pera aí, deixa eu desligar a rádio Ó, eu coloquei uma roda nele Se eu não me engano Esse In Infernos, Pelo menos GTA V hein? Ele faz referência A uma Lamborghini Normalmente é Lamborghini véio. Pera aí Apesar que Pera aí Vou Guardar isso aqui, aquele ali não tem Ele é o cafetão móvel Você pega as, as primas então galera, é esse carro aqui, ó. Eu não. Eu só coloquei, tro... coloquei uma corzinha e troquei a roda, que eu acho que essa roda é mais legal. E ele é o carro mais rápido do jogo, certo? Eu vou mostrar pra vocês a localização aqui onde eu achei ele, certo? E normalmente você acha. Ele pode estar tá parado. E pode estar andando No meu caso, eu não achei ele parado Eu achei ele rodando Um vozinho, um tiozinho é, tava rodando com ele, ó A localização é essa aqui, ó Você vai ter que avançar se você estiver no começo do jogo Aqui é Los Santos, certo? E aqui é San erro É aqui, ó Nessa área Peraí, deixa eu aproximar Nessa área aqui, ó eu vou lá, vou tentar achar outro, certo? E lógico que a gente vai dando, dando a esticada aqui, ó. Eu, eu lasquei a porta do carro, velho. Eu lasquei a porta do carro. Ele tá sem nitro, sem nada. Como eu disse, só coloquei... Pra rampar. Ai. Achei que ia rampar, mano. Como eu tô aqui no console... Se eu tivesse no PC, até daria. Não sei se ainda os caras adicionaram aí no, nessa versão nova o velocímetro. Mas como eu tô aqui no, no console, não tem velocímetro. É como eu disse pra vocês, os especialistas em GTAs... É... Esse aqui é um jogo de 2004, né? Então... Muito simples saber. Esse aqui é o mais, mais rápido. Seguinte... Aqui, ó. Você pode encontrar ele parado aqui. Só que é aquilo, né, mano? Você vai ter que ficar rodando, rodando. Até ele tá estacionado aqui. Bem aqui, ó. Certo? É só você... Eu acho que, que no, quando você for fazer as transferências de carros... É... Você vai precisar dele. Eu não lembro. Eu cheguei a fazer essa missão, mas eu não lembro. Então, pode ser que você encontre ele paradinho aqui ou circulando nessa área. Essa área aqui, ó... É... Eu vi bastante carros, super carros aqui, mano. Ah, e outra coisa, galera. Esse carro... É muito importante você ter Se você quiser conquistar as namoradas secretas Do GTA San Andreas Então se você tá querendo platinar o jogo Você vai ter que sair com todas Pelo menos um encontro com todas as namoradas Possíveis, certo? Então é importante você ter um carro Um super carro Pra Pra impressionar elas né? Acho que aumenta o Sex Apple Apple, sei lá Apple, Maçã <risos> Falei maçã <risos> Apple Apple, sei lá como é que fala Eu tô... Eu vou lá guardar esse carro Porque eu, tô... eu ia deixar ele aqui E aí eu... Eu não quero ficar procurando outro Apesar que se eu achar um novo, beleza né Mas pô, Mas já troquei a tinta desse eu tô aqui no meu jogo base, ó Sem código, sem nada Porque Você usar código Você Acho que perde os troféus, mano Pelo menos na versão antiga é assim Agora eu não sei nessa versão nova Ó, outro carro, ó Vocês vendo? Aqui tem bastante Super carros Eu recomendo você comprar essa casa aqui, ó Inclusive ela tem até uma garagem Olha ah lá, eu guardei os. Ah lá, eu guardei as máquinas ali, ó. Porque aquele aqui. Esse aqui, ó, eu achei rodando aqui, galera, ó. Esse aqui eu achei rodando aqui. É uma Lamborghini também, ó. Faz referência a uma Lamborghini, ou uma Ferrari. Esse aqui, ó. Vou pegar algum carro aqui. E, e esse outro aqui, se você fizer a escola de. O GT, se você fizer a escola do escola, né? Você consegue ele. Agora eu não consigo pegar o carro. Tá, mano. Pera aí. Ele tá querendo vir aqui, ó. Tudo essas garaginhas, é isso aí, mano. Ó. Vou guardar ele aqui e vou lá procurar. Ó, quer achar o super caos? tá nessa área. Eu não vou ficar com ele, porque senão a galera vai falar assim Ah, você tava com o carro e forçou o spawn dele E é aquilo também, pode ser que demore muito A gente vai tentar tirar desse jeito aqui, mano Ah, mano, por que não entra, velho? Entra! Ah, esse jogo tá de sacanagem Eu vou guardar ele aqui eu não quero perder, tá ligado? Aí, ó Como é que a gente tira os carros? Empurrando <risos> E aí eu vou dando Dormindo aqui, avançando a hora Olha ah lá, tá vendo? Aqui é a área, galera Aqui é a área do, do, das máquinas, mano Quer achar as máquinas? É só vir aqui, tá certo? Ele, ele, ele, ele, ele, ele Ele, ele Peraí ele Passou, ó, oh, passou outro, velho Passou outro, passou dois Aí, o carro tá aí, mano A falta de um É assim que ele ia mandar É, realmente, mano Eu não tô achando eu não, Dessas vezes que eu achei Não achei ele Paradinho ali, mano Talvez ele fique parado quando você começar as missões de... Como é que chama aquelas missões lá de exportação? Mas tá aqui, ó. Quer achar o carro? Vamos pra aquela casa ali. Fica rodando aqui essa área. Não achou? Tá demorando um pouquinho? Vai lá, dorme, passa o tempo. É batata, mano. Ele vai passar, velho. Você vai achar ele aqui. Até um pouquinho nos arredores aqui você acha o carro. Mas é isso, galera. Certeza absolutamente absoluto. Ele é o mais rápido, certo? Infernos. Ó. Oh. Eu acho que... Para as missões... Eu não sei se vai precisar fazer o... As missões de rampar, o desafio de rampar, mas talvez seja um carro ideal aí para você realizar os desafios. Vamos parar aqui, aí esse é o carro o carro mais rápido do GTA. Beleza, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver outra localização aí que você tem encontrado facilmente várias vezes, foi lá, você achou parado. Comenta aí na descrição pra ajudar os outros Beleza? Bom, galera, eu vou ficando por aqui Até a próxima, me segue no Instagram Tamo junto Valeu E fui!